Primeiro Livro de Enoque Separação das Almas Após a Morte Do Justo e do Ímpio Capítulo 22. 1. Dali eu me dirigi para outro lugar, onde via a oeste uma grande e elevada montanha, uma forte rocha, e quatro cavernas deleitosas. 2. Internamente elas eram profundas, amplas, e muito polidas, lisas. Três delas eram escuras e uma clara, tendo no centro dela uma fonte de água. 3. Então eu disse, como são lisas essas cavernas? Como são profundas e escuras? 4. Então Rafael, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse, 5. Estes são os lugares deleitosos onde os espíritos, as almas dos mortos, serão reunidos. Para eles ele foi formado e aqui serão reunidas todas as almas dos filhos dos homens. 6. Estes lugares, nos quais habitam, eles ocuparão até o dia do julgamento, e até seu período escolhido. 7. Seu período escolhido será longo, mesmo até o grande julgamento. 8. E vi os espíritos dos filhos dos homens que estão mortos, e suas vozes rompem o céu, enquanto eles são acusados. 9. Então inquiri de Rafael, o anjo que estava comigo, e disse, que espírito é aquele, a voz do qual alcança o céu, e acusa. 10. Ele respondeu, dizendo, este é o espírito de Abel o qual foi morto por Caim seu irmão, o qual acusará aquele irmão, até que sua semente seja destruída da face da terra. 11. Até que sua semente desapareça da semente da raça humana. 12. Naquele tempo, portanto eu inquiri a respeito dele, e a respeito do julgamento geral, dizendo, por que um está separado do outro? 13. Ele respondeu, três separações foram feitas entre os espíritos dos mortos, e assim os espíritos dos justos foram separados, 14. Especialmente, uma separação foi reservada para os espíritos dos justos, onde jorra uma fonte de águas límpidas, onde há luz acima dela. 15. E da mesma maneira os pecadores são separados quando morrem, e são sepultados na terra. Julgamento não os surpreenderá em seu tempo de vida. 16. Aqui suas almas estão separadas. 17. Além disso, abundante é seu sofrimento até o tempo do grande julgamento, o castigo, e o tormento daqueles que eternamente abominaram a justiça, cujas almas são unidas e amarradas lá para sempre. 18. E assim tem sido desde o princípio do mundo. 19. Assim existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações e daqueles que vigiam pela sua destruição, para sua matança no dia dos pecadores. 20. Uma separação deste tipo foi formada para as almas dos injustos e dos pecadores, daqueles que cometeram crime e se associaram aos ímpios, com os quais eles se assemelham. 21. Suas almas não serão aniquiladas naquele dia de julgamento, nem se levantarão deste lugar. 22. Então eu bendice a Deus, e falei, Abençoado seja o meu Senhor, o Senhor da glória e da retidão, cujo reino será para sempre e sempre. A jornada de Enoque ao Ocidente. O fogo que lida com as luminárias do céu. Capítulo 23. 1. Dali eu fui para outro lugar, em direção ao ocidente, oeste, até as extremidades da terra, 2. Onde vi um fogo resplandecente correndo ao longo sem cessar, com um curso não intermitente, nem de dia nem de noite, mas sempre o mesmo, continuadamente. 3. Eu indaguei, dizendo, o que é isto, que nunca cessa? 4. Então raguel Raquel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu, 5. E disse, este fogo flamejante que tu vês correndo em direção ao oeste é aquele de todas as luminárias do céu. as sete esplêndidas montanhas e as árvores perfumadas. Capítulo 24 1. Eu fui dali para outro lugar, e vi uma montanha de fogo que resplandece tanto de dia quanto de noite. 2. Fui em direção a ela e percebi sete esplêndidas montanhas, as quais eram diferentes umas das outras. 3. Suas pedras eram brilhantes e belas. Todas eram brilhantes e esplêndidas à vista e formosa era sua superfície. 4. Três montanhas estavam em direção ao leste, consolidadas e fortalecidas por estarem colocadas uma sobre a outra. Três estavam em direção ao sul, consolidadas de maneira similar. 5. Três eram igualmente vales profundos, os quais não se acercavam uma da outra. 6. A sétima montanha estava no meio delas. 7. Em comprimento elas todas se assemelhavam ao assento de um trono, e árvores perfumadas rodeavam-nas. 8. Entre estas havia uma árvore de um perfume incessante, nem daquelas que estavam no Endei, havia lá alguma, de todas as árvores de fragrância, que cheirava como esta. 9. Suas folhas, suas flores, nunca ficam murchas, e seu fruto era belo. 10. Seu fruto assemelhava-se ao cacho da palmeira. 11. Eu exclamei, Vê! Esta árvore é vistosa de aspecto, agradável em suas folhas, e o aspecto de seus frutos é delicioso à vista. 12. Então Miguel, um dos santos anjos que estava comigo, e um dos que presidem sobre elas, respondeu. A árvore da vida. Capítulo 25 1. E disse... Enoque, por que inquires a respeito do perfume desta árvore? 2. Por que estás inquisitivo para sabê-lo? 3. Então eu, Enoque, respondi-lhe, e disse, 4. Concernente a tudo eu estou desejoso de saber, mas particularmente com respeito a esta árvore. 5. Ele respondeu-me dizendo, a montanha que tu vês, o prolongamento da qual assemelha-se ao assento do Senhor, será o assento no qual se assentará o Santo e Grande Senhor da Glória, o Eterno Rei, quando ele virá e descerá para visitar a terra com bondade. 6. E aquela árvore de agradável aroma, não de um perfume carnal, lá ninguém terá poder para toca-la até o tempo do grande julgamento. 7. Quando todos serão punidos e consumidos para sempre. Isto será conferido sobre os justos e humildes. 8. O fruto da árvore será dado aos eleitos. 9. Pois em direção ao norte, vida será plantada no santo lugar, em direção à habitação do eterno rei. 10. Então eles se regozijarão grandemente e exultarão no santo. 11. O doce perfume entrará em seus ossos, e eles viverão uma longa vida na terra como seus antepassados. Em seus dias não haverá tristeza, angústia, aborrecimento e nem punição os afligirá. 12. E eu abençoei o Senhor da Glória, o Eterno Rei, porque Ele preparou esta árvore para os santos, formou-a, e declarou que Ele a daria para eles. Jerusalém e as montanhas, desfiladeiros e córregos. CAPÍTULO 26 1. Dali eu parti para o meio da terra e contemplei um lugar abençoado e frutífero, onde havia árvores com galhos que brotavam e floriam dos ramos podados. 2. Ali eu vi uma santa montanha, e debaixo dela a água do lado de trás fluía em direção ao sul. 3. Lá, igualmente, eu vi uma montanha santa, e ao seu pé da mesma, do lado leste, o rio que corria na direção do sul. 4. 4 do lado do oriente via ainda uma outra montanha, mais alta do que aquela, e, dividindo-se as duas, uma garganta estreita e profunda. Ela era o leito do rio que nascia ao pé da montanha. 5. Do lado ocidental havia outra montanha, mais baixa do que a anterior e de porte menor. Entre estas e as anteriores havia um vale profundo. Outro vale, também profundo, e seco, abria-se no extremo da montanha. 6. Esses profundos vales eram estreitos, de rocha dura, nenhuma árvore crescia ali. 7. Admirei-me com as rochas, espantei-me com os vales, e tudo aquilo maravilhou-me sobremaneira. A finalidade do vale maldito. Capítulo 27: 1. Um. Então eu disse: O que significa esta terra abençoada, e todas estas altas árvores, e o vale amaldiçoado entre elas? 2. Respondeu-me então Uriel, um dos santos anjos que estavam comigo, e disse, 3. Aquela garganta maldita que viste foi destinada aos eternamente malditos. Ali serão agrupados todos aqueles que, com a sua boca, proferem coisas desrespeitosas contra Deus e falam com insolência da sua glória. 4. Ali eles serão reunidos. Será o lugar do seu julgamento. 5. Nos últimos dias, realizar-se-á um exemplo de um julgamento definitivo sobre eles, na presença dos justos. Ali os piedosos louvarão ao Rei da Glória, ao Senhor da Eternidade. 6. No dia do julgamento dos pecadores os justos o louvarão por causa da sua misericórdia, por ele manifestada para com eles. 7. Então eu dei graças ao Rei da Glória, proclamei a sua honra e entoei um cato de louvor a ele.